Fala, fala galerinha! E aí, é Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer pra vocês mais uma paródia. Ok, a primeira foi sucesso. A primeira foi muito foi boa sucesso, e a gente su... tá trazendo a segunda. As pessoas gostaram, pediram mais e a gente resolveu fazer. Eu, particularmente, sou eu esse particularmente, né? Já a gente ah. já aprendeu isso. <risos> particularmente, na minha opinião. <risos> eu ando, vindo. Muito, muito, muito. Flutando já foi planeta. A gente já falou dessa banda aqui. É uma banda natalense que está fazendo um tremendo sucesso e recentemente lançou o um segundo CD. Que está maravilhoso. E aí, como eu estava ouvindo muito, acabou que veio uma frase na minha cabeça. Aí eu acabei fazendo. Faz pizza, bem rapidinho, tudo certo. E Isso é o quê? É um pedido. É um pedido. É um pedido, pedido. A dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é aquela que lê um livro, mas acha que o livro não é cute o suficiente para ser compartilhado com as outras. E acha que esse título não deve. Receber a atenção necessária, como por exemplo, chiclitz ou alguns tipos de YA, alguns romances hot, e alguns títulos que são mais e menos prezados pela sociedade em geral, né? Na, segundo a cultura popular. Eu acho, eu acho que a pessoa lê o que quer. Eu acho que lê o que quer. E você? Não, não, eu acho. Eu também. Por outro lado, outro pedido é pra pessoa que fica julgando. Gente, não vamos julgar, não, gente. Não vamos julgar, porque as pessoas justamente elas são vai. livres. As pessoas, são livres. A gente tá aqui, ó batendo amarelo, mais uma vez. Tem que respeitar, minha gente. Tem que é as diferenças, cada um é cada um, Cê o é gênero hoje. que quiser ler. Só ler que já, já é bom, já, é, já leio. E outra coisa que a gente também quer comentar, quem não conhece, conheça a banda Porto Foi Planeta. Lembrando que a música que a gente fez a paródia foi Alto Mar, é o primeiro, a primeira faixa do novo álbum deles, então vão lá conhecer, tem no Spotify, tem todas as plataformas, e aí só chegar e procurar e encontrar e ouvir. Já deixa logo o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e aproveita para ficar atento e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, além de seguir a gente em todas as redes sociais. Hum. Esse livro aqui, mentira. Eu não vi alegria, vi bem-vinda. Não sofri julgamento aqui, mentira. A gente sabe é preciso ter respeito. A gente sabe que ler é ter muito carinho. A gente se faz de doido, a gente até joga um pouco, esquecendo de respeitar. A gente se faz de doido, a gente aperreia o outro Mas temos que nos amar Eu li Não vou mais mentir A respeito A gente se faz de doido, a gente até joga um pouco, mas temos é que parar. A gente se faz de doido, a gente o outro, mas temos que respeitar. A gente se faz de doido, a gente até joga um pouco, mas temos é que parar. A gente se faz de doido, a gente é vê o outro, mas temos que respeitar A gente sabe é preciso... Isso é o meu... Muda, porque muda! <risos> muda. muda, porque tem que mudar. Isso é o meu direito não vai olhar, não vai olhar, não vai pode... Porque tava só assim, tava só assim, não. Né? Tá ah, não, de novo. Não. vai parar, né? Ou não? Ah.